Opa, então vamos lá, Bruno aqui com você para mais uma aula e nessa aula aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o que é essa tal dessa contingência que a gente falou e como que você faz para ter contingência em toda a estrutura aí da sua atuação, da sua empresa no marketing de, de afiliados. O que é ter contingência? Contingência é ter reserva aí dos ativos que você precisa para vender. O que é ativo que você precisa para vender? Você precisa de, um face, de perfil do Facebook para poder vender, você precisa de BM, gerenciador de anúncios para poder vender, de conta do Facebook para poder vender, de é, domínios, de estruturas de servidor para poder vender. Então, tudo isso que você precisa, sabendo que um dia você pode levar bloqueio do Facebook por atividade ou por política, conforme a gente falou, para tudo isso que, que são ativos que você precisa para vender, você precisa ter contingência, você precisa ter uma reserva daquilo ali. Imagina que é como se fosse um jogo. Tem jogo que você está jogando que você precisa ter reserva de ouro, você precisa ter reserva de madeira, precisa ter reserva de munição, de qualquer outra coisa, e é mais ou menos essa a lógica da contingência. Você não vai entrar no jogo com um ativo de cada um, um ativo do Facebook, um domínio, um perfil, senão daqui a pouco quando você tomar bloqueio, você vai ficar travado um tempão até você juntar todos esses ativos de novo e conseguir vender. Então essa é a lógica do, de, de contingência. Isso que é contingência, você ter mais ativos, ter reserva dos seus ativos para você conseguir vender sempre. Então, reserva fundamental quando você está entrando aí no seu no mercado de afiliados é você ter reserva de perfil. Como é que você vai fazer isso? Você vai usar não só o seu perfil do Facebook para rodar, mas também o perfil das pessoas estão próximas a você, dos seus familiares, da tua namorada, do teu irmão. Você também pode estruturar. Quando você vai começar a criar os BMs, preparar aquele perfil para começar a anunciar, você, quando você fizer isso no seu, você também já pode fazer isso aí no perfil de outras pessoas. Um grande exemplo disso é tudo o que você já viu nesse curso até agora, nesse treinamento de gravação de aula, gravação de tela, que eu fiz o passo a passo com você em várias as aulas, a gente fez no perfil do Rafael Barbosa, que não é o meu perfil, porque ele já estava com tudo criado, então eu não ia conseguir mostrar para você no passo a passo, e eu peguei o perfil do Rafael, que trabalha aqui com a gente, ele cedeu o perfil para a gente poder trabalhar dessa forma, e eu poder mostrar no perfil dele tudo o que você tem que fazer passo a passo. Então, tudo que eu mostrei para você no perfil de um terceiro, no perfil do Rafael, você pode fazer no seu, e no perfil de quem você vai estar tá criando contingência. Então, já, já conversa com quem está próximo de você, você já vai usar o seu, já vai usar a tua namorada, a tua namorada, a tua esposa, o teu marido, normalmente você vai usar o perfil da família inteira aí para rodar, e está tudo bem, porque você está imaginando que no jogo, nesse jogo que você está jogando, nesse mercado, nesse modelo de negócio que você está atuando, você vai precisar de contingência. Então, quando der problema em uma conta do seu perfil, um BM que possa cair, alguma coisa do tipo, você já tem outro ali para subir a campanha lá. E a mesma lógica vale para tudo que você usa de ativo. Então, a gente está falando aqui de perfil de BM, de conta. Já te falei como que você vai atrás disso, usando o de terceiro, usando o das pessoas que estão próximas a você para poder anunciar. E aí, só tomar o cuidado de usar sempre na mesma máquina, de ativar a habilitação de, de dois fatores que a gente já ensinou para você aqui, autenticação de dois fatores, desculpa, para sempre evitar esses bloqueios por atividade em comum, que é o mais comum de todos quando você está preparando a sua contingência. Então, sempre separa direitinho qual perfil você vai usar em cada computador, sempre faz um usuário do computador diferente para cada perfil, loga lá no Chrome, com o Chrome logado já no e-mail da pessoa, lá em cima usando o Chrome no navegador. Toma esses cuidados para poder sempre você correr do, do fugir do, do bloqueio de atividade em comum, que é o mais fácil de acontecer quando você está estruturando a sua contingência. Mas essa é a forma que você vai ter contingência de perfil. Usando o perfil de outras pessoas, só se liga no computador que você está usando e ativa a autenticação de dois fatores para todo mundo, que você já vai ter grande chance de conseguir usar eles aí sem problema. E você vai fazer a mesma coisa para a lógica de, dos outros ativos que você tem para anunciar. Então você não vai ter um domínio só, você vai ter o domínio que você está utilizando. E vão ter outros domínios que você vai comprar e já deixar preparadinho lá para servir de contingência. Se por qualquer razão você tem o seu domínio bloqueado no Facebook, isso pode acontecer, se você estiver infringindo muitas políticas, você já tem um outro domínio prontinho para usar, com o funil instalado lá, é só subir o domínio novo. Então você vai precisar de domínio de, fan, de contingência de fanpage. Nunca trabalha com uma fanpage só. A primeira aula que a gente teve aqui no curso foi te ensinando a criar a sua fanpage. Já cria várias fanpages de cada segmento que você vai trabalhar. Assim você está fazendo contingência. Então, tudo que é ativo para você, você precisa ter mais de um, precisa estar tá pensando em ter essa contingência para quando você ter problema, você não ficar muito tempo fora do jogo, muito tempo sem vender. Então, contingência de perfil, contingência de BM, contingência de conta, contingência de fanpage, contingência de domínio, contingência de de servidor para sempre que cair alguma coisa você poder trocar rápido e já voltar a vender aí no dia seguinte não parar o seu jogo de venda então é isso que é contingência é você ter um volume maior dos ativos dos principais ativos que você precisa para trabalhar que você precisa para vender entende que isso é um jogo faz a tua reserva no jogo que tá tudo bem você vai conseguir ficar com bastante consistência aí no mercado sem ficar com longos períodos sem vender porque alguma coisa foi bloqueada e você não tem a contingência dela para dar sequência lá, beleza? A primeira de todas e mais importante é essa que a gente falou aqui, escala de perfil, BM, ponta, depois fanpage, depois domínio e depois... O, o servidor. Se você tiver contingência dessas estruturas, dificilmente você vai ficar aí muito tempo sem conseguir vender, beleza? E use e abuse aí dos perfis dos seus familiares próximos, explica para eles que isso envolve o seu trabalho agora, você vai precisar usar também o Facebook deles, o perfil deles, para criar uma estrutura de negócio lá que você vai gerenciar, e você vai conseguir ter contingência por bastante tempo para trabalhar, beleza? Então, isso é importante, pensa nisso no seu jogo desde o início, porque o que eu mais vejo... Da gente que não pensa em contingência, da pessoa aprende, acerta a mão, vende, vende, vende, vende, do nada tem uma trava, tem um bloqueio, a pessoa nunca pensou em outro perfil para utilizar, nunca criou um outro BM, nunca criou uma segunda fanpage e demora pra caramba até criar isso tudo, até conseguir vender de novo. E se você fica desesperado tentando fazer isso tudo de uma hora para outra, aí é bloqueio de atividade em comum um atrás do outro, até você sair desse ciclo demora para conseguir vender de novo. Então, pensa nisso desde o início, contingência é vida nesse negócio, você tem que ter volume, quantidade dos principais ativos aí do seu negócio, beleza? Então, aprendido isso, isso é fundamental, a gente pode ir aí para a próxima aula, a gente se vê lá na próxima aula, grande abraço.